beleza? Aqui é o Sr. trazendo mais um vídeo pro canal, todos seja, todos bem. mais um vídeo aqui no meu canal, galera. E hoje eu trago para vocês um novo vídeo aqui de D.D. qualquer Walker, né, galera? Nesse vídeo não vai ser evolução, vai ser mostrando todos os itens que tem aqui nas instâncias. Vou mostrar instância por instância, daí você decide qual que você vai fazer. Lembrando bem, se você for novo aqui no canal, é pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho de notificação e também se tiver condição de é, poder virar um membro aí para poder apoiar o canal, aumentar a qualidade e trazer mais vídeos aqui para vocês, tudo bem? Então é isso, né, galera? Vamos lá para mostrar aqui essa, esses itens aqui nas instâncias. Lembrando, mano, que as distâncias é bem difícil, você que vê, se não tiver uma continha bem fraca aqui, não vai dar certo, galera. Mas, vou mostrar como tá minha conta aqui, atualmente eu tô com 11 milhões de, é, de FC, é quase 6k, full 6k, né? Full 6k e meio de atributo, é, quer dizer, também, é, também eu tenho de dar um para aqui no, no tempo, porque eu esqueço, né, mano, de vez em quando. <risos> Mas tudo bem, né? Acontece, né, galera? Daí, aí deixa eu dar uma olhada aqui, aqui, ó, no ataque, isso aí, dá uma aqui no ataque de leve. Beleza, Deixa eu ver aqui é, tá bom <risos> porque virou. Tava com 3 milhões de FC, acabou esperando porque me brama do rei. Tava com 7 dias, né? Eu peguei no evento, daí acabou esperando. Vai acontecer né? então, galera. Vamos lá, aqui né? Um atributinho uns 30 de atributo. Acho que isso aqui é pra cá, se não me engano. Vou comprar aqui mais coisa, né? Focar aqui na resistência, vai estar nível 23. Tem que, colocar... Tem que colocar o procurante. Legal pra ficar assim, ó. Mas vamos lá pra me mostrar os itens. É o sombreu, é, quer ver, o covil do dragão, é, avançado, né? Dragão, é verdade. <risos> Vindo isso aqui, né, mano? É, ó, 21 de ataque. Tem umas coisas muito boas aqui, carpa, mano. Tem baú de figura, ó. Baú dourado, troca. Tem aqui baú de figura também. Tem muita coisa. O Vil do Dragão não vem tanta coisa assim, né? O, avan... o Herói é as coisas que vem de todo o tanque, né? O diferencial que vai ser aqui, vai ser essas outras instâncias aqui, ó. Que pesadelo, ó, pra você ver. Normal. E que deve haver uns itens bons, pintinho. Não, esquece aqui é as normal. Ah, tá, tá, só galera, o vem é esse isso aqui mano, é bom fazer, tem esse colar aqui ó, de 68%, muito bom. e fora as coisas que ainda vem né mano, passei de 9 anos diretamente, de aqui né, montaria, eu sair aqui com o Cozaro, o ingresso é, é cara, vou te falar um negócio é um negócio caro. beleza, vamos voltar aqui, a ah, aranha do Guerreiro, Épico. Os itens mais apelão que vem aqui, galera. Pra Não tá dando tá, tá, para. Vou te falar um negócio. é A melhor instância, mano. Essa aqui, ó. Que eu quero um dia ainda fazer. Essa daqui, ó. Essa daqui os itens também é muito bom, mano. Na moral. No um de fogo. E aqui. É. As só são galera. galera. Você querer ficar bem... Um herói. Difícil também é bom, mano. Você fazer a área do guerreiro difícil. Os itens bom pra mim. Pra quem tá começando, né mano, mas aqui eu vou te falar um negócio Isso é um negócio difícil, porque que vou fazer isso aqui, ó Usar até que dá, dá pra fazer de boa Esse diabo de fogo aqui é complicado fazer ele, filho é difícil Beleza, né galera? Vou fechar aqui Entrar aqui no salão da arena, tirar um pvp pro vídeo não ficar tão pequeno Então eu quero mostrar minha conta pra vocês um pvp Se vocês quiserem um vídeo de pvp, comenta aí que eu vou um vídeo de pvp eu vou um vídeo de gvg também É a galera que tá fazendo muito gvg, em né, pouca cacete, né mano ver se já abriu aqui, Acho que ainda não Próximo vídeo eu vou tentar aqui ver, opa, montaria, tudo né mano, deixa o pão, vou ficar, passar uma madrugada aí, esperando o o ah, EVOLUEE do pet é só nível 35, né podia ter aqui negócio do tempo, né, dá dois cliques aqui, ó Consegui aí lá pro EVOLUEE, mas aqui não tem como não, vai é ficar um pouco mesmo ah, dar uma olhada aqui, totem não Que é fulgura. Vou pegar. Eu peguei o papel. Eu tenho 50. Estou esperando acontecer mais um evento aí. Você sabe por que quer ver? Vou acabar aqui. Eu perguntar um negócio para vocês. Se tiver como responder aí. Vocês falam aí, mano. Você sabe como que recolhe os itens do correio? Mesmo que esteja. Como que eu falo. Incluído assim, ó. Não tá aparecendo. Será que tem algum comando? De aparecer? Correio? Algum comando aqui? Me fala aí. É porque tu não recolheu alguns eventos que eu peguei aqui. Alguns fulguras. Não está dando certo nenhum, Vamos ver é, né? se eu pego um cara aqui que seja querer. Dez... Ah, não, mano, aí ó, peguei quer ver? Veio o top 2 do servidor. Maravilha, Sim eu vou conseguir matar. Nossa, me matar. Observe atributo, como... Me fala como que eu consigo matar uma praga dessa. Um, de de tributo. dois, Tem três, é, acabou um Morri! Gente, matar e o cara não para de fazer PVP, né, mano? Você assim consegue ver um tanto de coisa, né? Deixa eu nem encostar complicado né vamos ver se na hora que eu ele de novo daí fica desengola mano tinha pvp nível pra nível esses caras muito fortes cara tá tudo abusão aqui filho. ó absorver os atributos tem pelo menos uns e arrumar a minha conta melhor mano dar uma padrão melhor dos caras aqui tá tudo apelona só conseguir tirar a pvp aqui não galera vou ficar com esse vídeo por aqui e o a conta mano Tô meio desvechado com ela o fato de querer passar tanto tempo, né? Mas vou roubar ela aí pra vocês. Vou trazer vídeo. Quer ver qual é o melhorzinho? Eu com os orifícios tal. Pra meus amigos. É, amigo aqui do servidor. Zé Picano aqui, ó. O Zé é um mano que ajuda sempre aí, ó. Pra ele entrar. Pra fazer instância. Daí eu gravo as instâncias pra vocês. É isso, tamo junto. Se inscreve, ativa o sininho de notificação. link do vídeo que tá aí na descrição pra você vir jogar junto comigo aqui. Já adiciona na minha conta aí, ó. O melhor tchê. A versão é 10.5-20 é, pro vitória, no PVP, 10k de volta E vários eventos aqui de início, né mano É recarga aqui para você fazer Recarga bem baratinha, tem de 9 reais a R$ reais Faz da é sua preferência aí, né e Os eventos que tá tendo é daqui, galera Se você for iniciante aqui, ó Você vai poder reconhecer todos esses eventos que tem aqui esse evento aqui não consegui pegar ele Ah, consegui sim é um Evento de código também, que o Walker sempre vai lançar aí pra vocês na live Lança no grupo também, ó. Só você vem aqui no é grupo do WhatsApp, se você tiver WhatsApp. E basicamente é isso, hein, Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. E até o próximo vídeo. Um abraço do Senhor Tchê. Falou!